Oi! Eu sou o Gabriel Jordan. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem aqui muito loucona. Essa produção muito maluca, exagerada, extremamente rosa, preta. Que eu fiz hoje, né, eu tô fazendo essa maquiagem pra usar ela no react de Corrida das Blogueiras, que eu vou gravar daqui a pouco. Que já saiu aqui no canal, tá? Se você não conferiu, depois que esse vídeo aqui acabar, você vai lá conferir. E hoje, eu vou fazer essa maquiagem aqui com vocês, gente. Eu tô assim, nesse mood, cabelo molhado, maquiagem exagerada. Então se você já quiser conferir toda essa produção, né Que inclusive vai lá pro meu Instagram, óbvio Já vai deixando o seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve no canal, ativa o sininho E claro, continue assistindo <risos> <risos> Au! Jumpscare, gente, pelo amor de Deus, eu estou simplesmente horrível Mas é porque eu já vou começar esse vídeo com as sobrancelhas coladas Pra gente agilizar esse processo, né Se vocês forem fazer a maquiagem aí, fazer uma adaptação Provavelmente vocês não vão colar as sobrancelhas Mas se forem, tem um tutorial de um vídeo específico aqui do canal O vídeo é antiquíssimo, mas eu uso o mesmo método até hoje, tá Então não tem nada de diferente, vamos logo passar pra pele E o primeiro produto que a gente vai usar vai ser o Skin Prep da Ruby Rose Na verdade, eu já passei antes de começar o vídeo, mas eu vou passar de novo, né gente, porque é um primer hidratante que funciona muito bem pra minha pele eu vou correr aqui com ele né? vou vir nessa base aqui que é a Reboco Pro da Miss Lari eu vou começar aplicando ela só nas minhas sobrancelhas e vamos ver se essa Reboco Pro vai rebocar mesmo aqui a sobrancelha vai cobrir ela Deu uma espalhada aqui em volta da sobrancelha, deve estar parecendo insano, né, gente? Mas vocês já devem ter se acostumado, que toda semana é uma palhaçada diferente aqui nesse canal. E eu vou vir fazendo o resto do meu rosto com a Pro Filter de Fenty Beauty na cor 140. Eu vou fazer minha pele bem mais clara hoje, também vou fazer os meus contornos bem mais escuros. A maquiagem de hoje é uma coisa bem mais exagerada, pra gente ir balanceando tudo no final, gente. Bom, gente, dei uma misturada fora das câmeras também, com a base... Qual foi que eu usei mesmo? Ultra cobertura da Dylos, então tem uns 50 bases aqui hoje, né, gente? E agora, com esses corretivos da Avon, os que eu uso sempre na minha maquiagem, né Que é o 400... Nossa, mas hoje eu tô derrubando tudo! que é o 415K, e também um bem escurão, que é o 535N eu vou fazer os contornos do meu rosto mais acima do que normalmente eu faria, mais exagerados e mais arredondados então, vem aí. Mas antes, eu vou salar minhas sobrancelha, gente pra não desfazer todo o trabalho que eu tive, né. Eu vou usar o Pro Filter Concealer de Fenty Beauty na cor 130 Que ele é um corretivo muito claro pro meu tom de pele Que eu uso pra fazer destaques mais exagerados Então a pele já tá extremamente de alta cobertura Como vocês podem ver, né A gente nem como não tá usando esse guarda-base Aí eu vou vir com esse corretivo super claro Fazendo só os recortes do meu contorno E algumas iluminaçõezinhas pelo rosto ainda Antes de, selar. E com a minha pele nesse estado agora, eu vou selar completamente Eu vou usar o Playboy Micro Finish Powder Que é o pó que eu acho que mais usei na minha vida nesse canal aqui Pra selar o meu rosto inteiro E eu também vou fazer uma camada com pó compacto Mais claro nas regiões de iluminação E mais escuro nas regiões de contorno, né, gente? Então assistam aí! E bom, gente, essa aqui é a base da pele. Eu acho que eu nunca coloquei tanta maquiagem de uma vez no meu rosto assim. Mas eu tô muito satisfeito, principalmente com esse recorte aqui que eu nunca fiz antes, nessa altura, assim, pra esse ângulo. Enfim, a maquiagem de hoje, ela é uma explosão de rosa. Muito pink, muito pink, muito pink. E tudo gira em volta dos olhos, tá, gente? Então eu vou vir nessa paletinha aqui, né? Tradicional da Eudorana, com esse tom de pink e esse aqui de baixo. Só pra começar, eu já vou marcando mais ou menos onde esses tons vão ficar concentrados. Na verdade, eu vou fazer uma base, gente, com a sombra líquida. Porque eu acho que só a sombra em pó, em cima desse tanto de base tanto pó, talvez não pegue direto. Essa que eu tô usando é da Lacre 21 na cor Cookie. No tom Cookie, é isso? Stronger? Sei lá, gente. Tem os dois nomes aqui na embalagem. E vou vir agora nessa sombrinha intensa de Manu Gavaz, Que vocês já me viram usar várias e várias vezes aqui no canal Como blush, e é exatamente como eu vou usar ela hoje O foco dessa maquiagem vai ser o rosa e tal Então eu vou, tipo, exagerar mesmo no blush, tá, gente? Toda essa área central aqui do meu rosto, eu quero rosa hoje Então eu vou vir em movimentos circulares com esse tom de rosa Sem medo do que pode acontecer, viu, gente? Vou voltar na minha sombra líquida só pra enfatizar um pouquinho mais aqui nessas linhas inferiores Vou aproveitar também e começar a preencher aqui essa parte da pálpebra que tá bem vazia, tá bem estranho por enquanto Agora eu vou cortar uma cut bem grandona, mas vai ser só até aqui mais ou menos o meio. Vou preencher ela com esse pigmento aqui da Face Beautiful, que ele é um branquinho e tal. E eu acho que pra gente não perder muito tempo nessa parte da sombra, que tá meio sem sentido ainda, mas acho que daqui a pouco vocês vão entender, eu vou voltar já com o olho acabado, finalizado. Bom, gente, olhos finalizados. Pra terminar isso aqui, eu vou só aplicar o iluminador em pó da coleção Beleza Rara, da Playboy, que é esse mais rosinha aqui que eu tenho. E também vou aplicar um batom preto. Talvez eu aplique o iluminador por cima do batom preto. E basicamente, a maquiagem já tá pronta. Então é isso, gente. Essa aqui é a maquiagem meio doida de hoje, né? Colei unha, colei uma peruca, taquei gel nessa peruca, gente assim, Pra ficar com um efeito meio molhado nas fotos que eu vou fazer daqui a pouco Coloquei um glossinho rosa, gente, mas... Não fez nada além de manchar o Glóis, né? Que foi que amou. E basicamente é isso. Vou já gravar outro vídeo aqui. Vou gravar o react de Corrida das Blogueiras, quarto episódio da quarta temporada, né? Se você não assistiu ainda, já saiu aqui no canal, né? Vou deixar tudo linkadinho aí, bonitinho. Se gostou, comenta. Se não gostou, sai do vídeo, Alô. <risos>